Você está ouvindo o audiolivro Uma Partida de Amor, uma obra de Eurípides Kyle, pelo Espírito Josué. Capítulo 7.2 Danos da Obsessão, Graças da Prece. Segunda parte No universo todo, não há um único acontecimento, seja num átomo ou numa galáxia, que não esteja invariavelmente subordinado às leis divinas. Se o fato é na natureza, leis naturais definem cada ação e reação. Se o fato é entre seres vivos, leis biológicas regulam cada passo. Se o acontecimento se dá na área do espírito, então temos as leis morais. Todas essas sublimes leis têm uma constante. No numerador, são absolutamente justas, e no denominador, são perfeitas, eternas e mutáveis. Isso quer dizer que, no caso de qualquer fato que alcance a matéria ou a alguém, com toda certeza há todo um extenso rol de antecedentes que predispõe o quadro que se vê, que define as consequências. Assim. É da lei de Deus que a justiça paire na plenitude, como já dissemos, em todo o universo e, em particular, no roteiro evolutivo de cada espírito. É também lei de Deus que todos os devedores sejam considerados pagadores em potencial. Para isso, o Criador engendrou o tempo, a reencarnação e as vidas sucessivas. Muitos acontecimentos de hoje tiveram sua origem no ontem. E muitas das nossas condições futuras estão justamente sendo construídas agora. Tudo isso sem perda de um único ato, pensamento ou segundo. Somos nós próprios os engenheiros da nossa construção existencial. Todos temos um arquivo espiritual ativo desde nossa criação até o segundo presente. Nele, estão arquivadas as consequências de pequenos ou grandes gestos desde então. Esse arquivo infalível e indestrutível acompanha o espírito aonde quer que ele vá, em qualquer tempo, de qualquer mundo. Quanto a Léo, nos escaninhos com quase dois séculos, Havia o registro de que ele era um humilde pescador que se atirara em águas barrentas de um rio, salvando uma criança, mas perdendo a própria vida. Tamanha e tanta foi para ele a valia desse heróico quanto sublime gesto, que, por várias vezes, encontrara salvação em situação de grandes perigos. A criança náufraga desde o tempo em que foi salva por ele, jamais se esquecera daquele benfeitor anônimo. Sempre dirigia preces a Deus em favor dele. Pois bem, por insondáveis mecanismos que regulam o amor em todos os quadrantes da divina criação universal, quando Léo estava naquela situação extremamente crítica, no plano maior, os trâmites sublimes da justiça entraram em ação. E isso ocorre independente de providência de quem quer que seja, disparando automaticamente uma ordem de socorro que será atendida pela primeira equipe espiritual socorrista, das quais há os milhões por toda a psicosfera de cada mundo onde houver necessidades e necessitados. Sem alarde, mas com presteza, de imediato a equipe que prontamente atendeu a providencial ordem fez com que Léo acordasse, posto que isso foi o mais adequado naquelas circunstâncias. Claro que sequelas adviriam dessa brusca reincorporação do perispírito de Léo ao organismo físico, mas, naquele momento, essa foi a única possibilidade de ajuda. Léo acordou em grande sobressalto, gritando, — Socorro! Socorro! Mesmo percebendo que tinha acordado, continuou gritando, — Socorro! Só conseguiu recuperar a lucidez mediante fluidos que os socorristas espirituais lhe dispensaram. Aí acendeu a luz. Compreendendo que tudo não passara de um pesadelo, Pude respirar a grandes altos. Levantou-se e tensionava ir à cozinha tomar água. Só conseguiu dar dois ou três tímidos passos, pois as forças físicas o abandonaram. Estático, de pé, transfigurado, não sabia o que fazer. Pensou por um instante e aos poucos sentiu o corpo amolecer. Estando em desfalecimento, ajoelhou-se, pensando em orar. Não deu tempo. Desmaiou. Justus ficou possesso quando viu Léo desaparecer. Sentindo-se frustrado por não poder castigar o desertor, não se conteve e vociferou em fúria incontida contra os dois intrusos, julgando-os a razão do seu malogro. O que foi que vocês fizeram com o meu réu? Como é que se atreveram a retirá-lo daqui sem minha ordem? Desconhecem quem sou e minha autoridade? Os dois espíritos trevosos, na verdade, estavam tão desorientados quanto justos. Não era plano deles fazer Léo sumir. Eles próprios não sabiam explicar como é que aquilo havia acontecido. Uma coisa, porém... Nenhum dos dois admitia que alguém os repreendesse, e pior, que quisesse mandar neles. Sem que houvessem sequer se olhado, agindo por pura rotina da sua personalidade, ambos agarraram Justus e, de forma violenta, deram-lhe vários golpes. Ante o daquela reação jamais ocorrida com ele, Justus se desestruturou em parte. Mas logo se refez. Falou alto nele o longo cabedal acumulado de poder hipnótico. Ainda sendo agredido, ergueu a destra em gesto lento. Não foi um gesto de defesa ante os rudes golpes, que, aliás, não cessavam. Era, isso sim, uma reação completamente atípica que, a princípio, intrigou os agressores, levando-os a interromper os golpes. Entreolharam-se como que um perguntando ao outro o que era aquilo. Justos, consciente do seu poder hipnotizante, valendo-se dessa indecisão dos dois, perfeitamente esperada por ele, disse-lhes em voz cavernosa, carregada de fluidos anestesiantes da vontade. — Fiquem onde estão! Não se mexam. Repetiu. Fiquem onde estão. Não se mexam. Por singular e inexplicada ação, de fato os dois espíritos se imobilizaram. Justos, erguendo-se devagar, colocou cada mão na cabeça deles e promulgou. Daqui em diante só farão o que eu mandar. Só o que eu mandar. Deixou transcorrer alguns momentos e, com um insuportável ar de vitória, arrogância e orgulho, dirigiu-se aos componentes do 179 que a tudo assistiam, somando medo a pavor. — Veram o que acontece com quem me desafia? — Como ninguém se atrevesse a responder e pouco mais poderia ser feito ali, determinou a todos. Saiam da minha presença. Voltem para o lugar de onde vieram. Quando eu determinar, venham sem demora e jamais me desobedeçam. Aos poucos, os encarnados, bem como os dois desencarnados, foram deixando aquele sítio. Só Justus decidiu permanecer ali por mais algum tempo, olhando cismarento para dentro da casa de Léo. Imaginava que, quando amanhecesse, ele teria de sair, e então... Os encarnados, por dois ou três dias, teriam sérios desarranjos físicos, de dor de cabeça a cansaço crônico, de enjoo a inapetência, de irritação a fraca capacidade de concentração. Tudo era fruto da mal-sucedida empreitada que, desavisadamente, haviam se proposto a realizar. Olhiam o que plantaram. Quanto aos dois agressores de Léo e Justus, nunca mais sequer foram convocados por este último e levaria semanas para que o efeito anestesiante cessasse, mas em razão de o um hipnotizador não lhes dar mínima importância. Quando recobraram a consciência e relembraram os episódios na frente da casa de Léo, decidiram jamais retornar por aquelas bandas. O desmaio de Léo, tanto quanto a maioria dos desmaios de qualquer pessoa, constituiu inapreciada e sublime bênção. Na verdade, quando ocorre um desmaio em sentido figurado, isso pode ser comparável à providencial interrupção de qualquer excesso. Via de regra, nesses eventos, corpo e mente permanecem num estado de inconsciência. O despertamento simbolizará que o desarranjo foi controlado, muito embora as sequelas estarão todas presentes, ativas, quais conselheiras sugerindo ao desavisado que aquilo que estava fazendo não era bom. Quando Léo desmaiou, eram aproximadamente quatro horas da madrugada. Pela manhã, em vão, Renata esperou pelo namorado que, como rotina diária, levava ao trabalho. Passando já quase meia hora e ele não chegando, ligou para o telefone celular dele. Não obteve resposta direta, pois estava em Caixa postal. Ligou então para o telefone residencial. Igualmente, ninguém respondeu. Entregada de início e logo com preocupação crescente, desistiu de ir trabalhar, acenou para um táxi e dirigiu-se à casa de Léo. Invisível ao olhar da moça, alguém estava à porta da casa qual o do predador à espera de descuidada presa. Com efeito, Justus, ao ver Renata, teve um estranho sobressalto, muito parecido com o que já o havia acometido quando da outra vez que ali estivera. Pensou. Aquela moça! Aquela moça! Eu a conheço! De qualquer forma, maior que ele, algo coagiu a sair dali. O implacável juiz... Sentiu-se catapultado para longe Herata teve uma sensação desagradável quando chegou Mas logo passou Tocou a campainha e bateu palmas por diversas vezes Nada Sua preocupação aumentou muito Pois o carro de Léo estava na garagem Logo, ele certamente estava lá Desorientada, sem saber o que fazer Decidiu permanecer algum tempo à porta da casa, aguardando alguma coisa acontecer. Não fazia a menor ideia do que poderia ser essa alguma coisa. Apenas resolveu ficar um pouco ali. Foi acertada sua decisão, pois nem meia hora havia se passado e teve o maior susto da vida quando ouviu gritos candentes vindos de dentro da casa. Reconheceu quem gritava. Léo. Assustadíssima, ouviu o namorado repetir. — Apaguem as tochas! Apaguem as tochas! Estão querendo me queimar! Na sua perturbada visão espiritual, via de fato vários vultos sinistros, todos com ódio a ele, clamando vingança, querendo pôr fogo nele. O socorro prestado pelos protetores espirituais salvou-o da agressão dos dois espíritos malvados, mas tão logo Léo se viu livre, buscou avidamente justos para acertar contas com ele que tanto mal vinha lhe causando. Deu-se mal. Justos, muito experiente em atividades desenvolvidas no plano espiritual, captando que era procurado por ele, induziu-o a ir a um local para onde o lixo da cidade era levado. Encontraram-se perto de uma pequena fogueira, junto da qual alguns pobres dormiam. Ao quebrado, desguarnecido, Léo foi presa fácil para que Justus o hipnotizasse, plasmando o ataque de incendiários contra ele. Tudo isso aconteceu em pouco menos de meia hora. Renata não vacilou. No mesmo instante ligou para o corpo de bombeiros, pois não é que havia pessoas com tochas de fogo acesas, deixando Léo apavorado? Ao chegarem, os bombeiros foram inteirados do que se passava. Nem precisava, pois Léo, aos gritos, continuava com os mesmos apelos. Sem titubear, os profissionais arrombaram a porta de entrada com mangueiras e extintores a postos. Devido à sua longa prática, logo perceberam que ali não havia fogo, nem sequer risco de incêndio, devido à ausência de fumaça ou cheiro de algo queimado ou queimando. Renata entrou logo atrás deles, sem ser impedida, pois não havia mesmo nenhum sinal de perigo iminente. Nem o estadalhaço que os bombeiros fizeram para invadir a casa... Acordou Léo ou retirou-o do pesadelo. Continuava gritando. Antes que Renata pudesse fazer qualquer coisa, um dos bombeiros, compreendendo o que se passava, simplesmente jogou um pouco de água no rosto de Léo que, aí sim, acordou bruscamente. O jovem ficou absolutamente surpreso por ver Renata no meio de tanta gente, todos olhando preocupados para ele e principalmente por ver as ferramentas nas mãos dos bombeiros. Balbuciou. O que representa tudo isso? Renata acalmou-o. Tudo não passou de um engano. Engano? Que engano? Um pesadelo seu. Eu logo explicarei. Agora vamos agradecer a esses bondosos amigos que nos ajudaram. — Mas vocês são bombeiros, não é isso? Houve algum incêndio por aqui? Um dos militares tranquilizou. — Deixa para lá. Sua namorada vai explicar para você. — Agora, se nos der licença, temos de ir. Passem bem. Quando os homens saíram, Léo ainda estava espantado. Renata sugeriu... Você está precisando de um bom banho e de um café. Mais tarde, após o café que ela preparou, contou o que se passara. Léo custou a acreditar. Não se lembrava de nada, absolutamente nada. Mas sentia-se extremamente indisposto, com a cabeça doendo muito. Precisou ser carregado até o banheiro, onde regurgitou dolorosamente. Com tontura, não conseguiu se manter de pé. Passou a sentir insuportável dor de cabeça, espraiando-se pelo corpo todo. Os pais de Léo, quando chegaram na parte da tarde, ficaram assustados com o estado físico do filho, encontrando Renata cuidando dele. Óbvio, aflita. Renata, por inúmeras vezes, quis que Léo fosse a um médico, mas ele recusou-se terminantemente, dizendo que logo ficaria bom. Seus pais, contudo, percebendo que algo grave estava acontecendo com ele, aplicaram-lhe um passe que acalmou em parte as convulsões. Mas chamaram um médico conhecido que, logo ao ver o paciente, determinou internação hospitalar para repouso, e vários exames que auxiliassem um diagnóstico. Léo adoeceu, pois, de longo tempo, vinha franqueando a entrada em sua mente de nefastas influências. Assim, não foi de se espantar que seu organismo não resistisse por tanto tempo às desequilibradas atitudes mentais, plenas de vaidade. E pior, fazendo com que várias moças primeiro se encantassem depois se decepcionassem, a seguir se humilhassem e finalmente se revoltassem contra ele, brincava com seus sentimentos e depois as descartava como se fossem embalagens imprestáveis. É fato espiritual sabido que, nesses casos, os amargurados plasmam na mente atitudes vingativas que adquirem vida e vão em direção ao alvo. São as chamadas formas pensamento, as quais, via de regra, encontram um campo desguarnecido, e aí sua ação é sempre destrutiva. Jamais o amor do pai deixou, deixa ou deixará um único filho de todas as espécies vivas em todo o universo ao desamparo, principalmente nos momentos de crise ou perigo tamanha e tanta é a proteção divina que até mesmo os irracionais contam com integral supervisão de entidades angélicas durante toda a sua vida física. E, mesmo depois de deixarem o revestimento orgânico, a proteção, supervisão e prosseguimentos evolutivos permanecem ativos e perenes sob administração sideral. Com os seres possuidores da razão, Outra não é a maneira de ser, de estar e de amparar dos protetores siderais, com a diferença de que o livre-arbítrio que os homens possuem e os animais não pode auxiliar ou dificultar tal ajuda conforme qual tenha sido a origem da dificuldade do momento, não provocada por desrespeito às leis de Deus ou justamente por isso. Fato notório é que mesmo aqueles espíritos rebeldes, de trato difícil, descrentes de todos os valores do alto, até eles e mesmo principalmente eles, estão sob o foco misericordioso do olhar do Mestre Jesus, e isso em tempo integral. Dessa forma, o mérito é fundamental quanto a essa perene proteção, mas... Mesmo nas deficiências comportamentais, como dissemos, encontraremos Deus agindo por e com amor inexcedível. É a evolução a premissa de que ninguém será réu sempre. Mesmo que a consciência seja juiz e que condene alguém, a liberdade é qual a aurora que espanta a noite ou a primavera que despede o inverno, qual a paz que se segue à guerra. Sempre acontece o progresso. Se a prece é decididamente a chave que abre as portas do céu, maior e mais expressiva é a possibilidade de ajuda ao pio que ora ou ao condenado que se arrepende. A um dispositivo celestial engendrado pelo amor de Deus e posto em prática pelos espíritos socorristas de todos os níveis evolutivos,